Are you ready, through the believers? Capcom and Marvel have joined forces once again to bring you It's Marvel Superheroes Heroes vs. Street Fighter! What a spectacular action! Don't miss out on the enjoyment of a lifetime! The sensational thrill! Super Heroes Street Fighter! E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no dos Jogos! No vídeo anterior, eu joguei com os personagens do Street Fighter! E agora, vamos jogar com os personagens da Marvel! Eu vou escolher. Omega Red e Blackheart! E a primeira luta é contra DAN e Chubadura! Bora! E aí, bateu para vontade de jogar? Então, bora jogar! É só entrar em contato, acesse o nosso Discord e bora pro jogo! Se você perdeu o vídeo anterior, você pode conferir através da playlist que vai estar aqui no card. Beleza, pegou! E fora! O primeiro já foi! Eu lembro que eu ficava fazendo isso! Toma isso! Uau! É isso aí. Oh, perfect! É isso aí, a primeira luta já foi. Vamos para a próxima. E agora, Chun Li e Wolverine. Bora. E olha a Chun Li aí. Se você acompanha o canal, sabe que eu jogo de Chun Li. Vê sair dessa agora. Oh. Ah. ah. Você vai pagar por isso. Toma. Ah. Chuli, ah, fora. Agora, Wolverine. Vai. Catou. Agora. Omega Destroyer! Omega <risos> Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos I vídeos! The e agora quem? Yeah, okay. right. E capitou América! Vamos lá! Ready. Toma! Ih, trocou pro quem? Opa! Olha o combo! Ah, caçada aérea! Chegou! Agora! <risos> Homem-Bandeira, dança engraçado. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. E agora? Dawson e Zangief. <risos> Vamos lá! Ready? Fight! Yoga Fire! Yoga Flame! Nossa, Black Hat foi o primeiro personagem que eu escolhi na minha primeira ficha. E o Omega Red era o personagem que eu tinha dificuldade de vencer. Magia nele! Isso! Agora é o Zangueck Magia dele Ah não, pilão giratório Não Essa não Vai Toma Rapaz Que sufoco Se pega o especial eu teria perdido E vamos aí em frente E agora Hulk e Sakura É, contra Hulk não pode vacilar não, tem que apelar mesmo Lá no fliperama eu jogava no modo easy Onde os comandos ficam muito mais fáceis e dá pra mandar especial apenas apertando os botões não precisava do analógico Por exemplo, você podia mandar um pilão giratório Sem precisar mandar o 360 Agora com mais experiência Eu jogo no modo manual mesmo Toma! Hulk fora! Agora Sakura! Eu, quando eu cheguei no fliperão eu ainda era muito jovem e inexperiente, então eu perdia muito Então dificilmente eu conseguia manter a ficha Esse foi o primeiro jogo que me atraiu, justamente por ser mais fácil de jogar Porque eu não tinha tutorial nessa época, era tipo chegar lá, colocar a ficha e, e aprender jogando Porque eu não sabia nem o que o personagem fazia Ah maldita! Haha, <risos> quem diria vencendo o Hulk e agora levando uma surra da Sakura. Vai, vai! Nunca desista da sua ficha! E agora Akuma e Ciclope! Cuidado com esse apelão, hein! Beijo, mete logo o pomão! Toma isso. Uh! Akuma, fora. E agora, cyclone. Ope classe, ope classe. Ope classe. AGORA! É isso aí! E vamos pro próximo! E agora... Vamos para o chefe! APOCALIPSE! <risos> E, olha o cara aí Isso, chuta a cara dele Cuidado com a broca Agora é isso aí, conseguimos! Omega Beleza! I E agora a batalha final! Cyberacuba Agora todo cuidado é pouco Vamos lá! Poderzão dele! Oh. Essa não vai, vai, vai. Poder total não foi suficiente. Beleza. É isso aí, conseguimos. Ah, moleque! Vamos ver o zeramento? Aqui no canal tem uma playlist só de jogo de luta. Se você quiser conferir, é só clicar aqui no card. Se gostou desse vídeo e quiser mais vídeos como esse, não esqueça do like.